Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem vindo ao canal Numerologia Real. Aqui você aprende a usar a numerologia para lidar com os seus medos, para navegar pela sua identidade e aprende a confiar mais em si mesmo. E por mais maluco que sejam os seus sonhos, por mais maluco que eles possam parecer, deixe de lado as crenças, pare de buscar por pertença e significado. Né? Use a numerologia para descobrir a sua verdadeira identidade e tenha a audácia de viver a sua própria felicidade. Né? Eu vejo, eu penso, eu existo, portanto eu publico. E o medo da opinião dos outros é a praga do século XXI. É, nós estamos sendo dominados pela ansiedade, nós estamos sendo dominados pelo medo. A divisão causada pela, pelo socialmente aceitável da opinião pública está nos tornando cada vez menos confiantes. Né? E a modernidade se tornou a era da sociedade de massa, né? da ascensão do social, a partir da destruição da identidade privada, a partir da destruição da identidade. Né? E o passado já não nos traz mais nenhuma certeza. Né? E agora os indivíduos perderam seus padrões de valores de referência e buscam novos fundamentos de comunidade na mediocridade. Né? Os nossos conceitos, os nossos critérios de guiamento estão sendo totalmente destruídos pelos ativismos, né? pelo ativismo é, moderno. E a sua tarefa agora é ser capaz de reestabelecer o seu significado fora de qualquer tradição, já que pouca coisa restou ou escapou ao eu, modismo coletivismo e ainda mantém alguma imparcialidade. né? alguns dias atrás, enquanto eu trabalhava com uma paciente sobre a sua ansiedade relacionada ao seu trabalho e analisava, o que ela trazia, o que trazia é, felicidade no seu estudo neurológico, ela comentou comigo que tinha medo de se sentir realmente feliz. Né? E eu não digo que eu fiquei surpreso com o comentário dela, porque não é a primeira vez que eu ouço isso de um paciente, né? mas eu sempre me pergunto e pergunto à pessoa o porquê. Então eu perguntei a ela do que ela tinha medo que acontecesse quando ela se sentia feliz, e essa mulher, essa já uma senhora de meia-idade, muito competente, muito inteligente, por sinal, disse que durante toda a sua vida, sempre que ela ficava alegre, demonstrava alguma felicidade, alguém sempre aparecia para fazer algum comentário desagradável, para condenar os seus princípios, para criticar os seus valores, né? por fim, é, arrumava um pretexto para condenar o motivo da sua felicidade. E isso é normal, né? todos nós passamos por isso. Eu passo por isso o tempo todo, você passa por isso, mas eu aprendi a não me abalar mais com a ideia ou com esse pensamento que os outros fazem sobre mim. Né? Você não tem que se preocupar com aquilo que os outros pensam sobre você. Né? Sempre que você faz isso, você está deixando de viver, você está deixando de aproveitar a sua própria vida. É, os três macacos sábios, né? aqueles três macaquinhos, um com a mão um tapando os ouvidos, outro um tapando os olhos, outro um tapando a boca, eles ilustram bem a ideia de nos protegermos a nós mesmos dos pensamentos, do comportamento, das coisas agradáveis que as outras pessoas podem proferir com relação a nós. Né? Então a sua essência ela não vai se manifestar enquanto você tiver medo do julgamento alheio. Né? Dizem que a mente vazia é a casa do diabo. E a qualidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Né? O problema popularmente ociosa é a oficina do diabo, nos ensina que os maus pensamentos entram facilmente nas nossas mentes e servem de alerta para percebermos o quanto nós somos influenciáveis. Né? Então, quando eu deixo de pensar por mim mesmo, eu me torno preguiçoso, me torno ocioso, escravo do pensamento das outras pessoas. Então, será que você não está enterrando os seus sonhos, ignorando as suas habilidades, por medo do que os outros vão pensar sobre você? né? A sua felicidade está sendo enterrada debaixo do tapete pelos seus medos. Né? Qualquer coisa que alguém possa falar sobre mim só é real se fizer eco, né? se ela estiver em sintonia com as minhas intenções, com as minhas ideias, com os meus pensamentos, né? com as ações e com os meus pensamentos, aí, vamos dizer assim. Então, se eu não sei quem eu sou, eu desconheço o meu poder pessoal, eu me torno um fantoche da vontade e dos interesses dos outros e jamais eu serei capaz de conhecer a minha essência. Né? O que eu quero realmente para a minha vida? O que me torna feliz de verdade conforme a minha verdade? Né? Verdade é muito relativa. Cada um de nós tem a sua e cada um tenta impor a sua própria verdade como uma verdade coletiva. Né? Então, o medo de opinião, do julgamento, do pensamento dos outros é um mal terrível. Né? As pessoas se calam, as pessoas não se comunicam, não se expressam, né? não expressam a sua própria vontade porque têm medo que as suas ideias sejam criticadas. E hoje, muitas pessoas se recolhem para dentro de si mesmas, escondem a sua personalidade, não se arriscam, né? E acabam vivendo aí uma vida medíocre e impediante, apesar de serem pessoas geniais, né? Porque elas têm medo de serem rejeitadas, né? Porque temem estarem sendo observadas o tempo todo. Elas têm medo de serem julgadas e ridicularizadas por terem competência e não serem socialmente aceitáveis, porque querem viver além do mediano socialmente aceitável, né? E por isso que eu digo que a maioria das maiores ideias, né, as maiores obras, as melhores teorias estão enterradas em algum cemitério. Né? Quando, quantos livros não deixaram de serem escritos, né? quantas boas ideias, quantas teorias e teses foram enterradas junto com as suas mentes brilhantes pelo medo de parecer ridículo. Né? A maioria de nós ignora suas habilidades, ignora suas vontades, ignora seus sonhos, desejos e leva consigo todo o seu, seu potencial para o né? por medo da rejeição, por medo das críticas, por medo do que os outros vão falar ou pensar de mim. Né? Eu confesso que eu tenho medo, né? todos nós temos medo, eu tenho medo de viver uma vida limitada de medíocre, de me deixar ofuscar pela burrice, de ter minha felicidade enterrada pelo medo de ser e desistir como eu sou, né? de ser dominado pela mediocridade de um pensamento coletivo imediato, né? Eu sempre digo que o potencial e o valor de uma vida não se medem pelas suas realizações. né? As minhas realizações nunca serão medidas pelo que eu fiz ou vier a deixar para este mundo. Eu serei lembrado pela maneira como eu influencio as pessoas. né? O valor... A nobreza da minha vida estará naquilo que sobreviver a mim, né? Eu existo, por isso que eu vejo, por isso que eu penso e por isso que eu escrevo, gravo, divulgo e publico tudo aquilo que eu penso e acredito, né? Não me importa o que vão pensar, não me interessa o que vão dizer ou comentar. Eu quero que se foda, desculpa, a expressão, a opinião do mundo sobre mim, né? Eu sou o único responsável pela minha realização e eu sou o único responsável pela minha própria felicidade, né? Como declara Fernando Pessoa em seu poema Tabacaria, né, com heterônimo Álvaro de Campos, falhei em tudo, como não fiz propósito nenhum, talvez tudo fosse nada, né. E esses versos são um registro da incerteza que alguém sente perdido diante de todas as mudanças, né. E, aliás, a sensação de vazio, de solidão de incompreensão são as linhas que orientam o poema. Né? A influência da opinião pública não se restringe a política e às eleições. Né? Socialmente aceitável é uma ditadura poderosa e é uma força que determina as regras e controla desde a cultura até como você gasta o seu dinheiro. Né? Então agora imagina se eu tivesse medo das críticas, se eu tivesse medo da rejeição, de ser regularizado, de ridicularizado é, diante do que os outros pensam e falam sobre mim. Né? Imagina se eu tivesse medo de ser quem eu sou eu reescreveria a minha história da numerologia. Né? Eu fui contra todas as crenças e contra tudo aquilo que era aceitável. Né? Eu desenvolvi uma nova perspectiva, eu provei que existe uma nova visão, uma nova teoria, que hoje é realidade e todos tentam imitar. Né? Inclusive aqueles que mais me criticaram e tentaram me desmoralizar, que se chama numerologia quântica. Né? Hoje todos tentam seguir a minha linha. Então agora imagine que eu escrevi uma nova teoria fundamentada na mudança de crenças, na mudança de pensamentos, em um país que não valoriza o conhecimento, que não valoriza a cultura, que não valoriza a individualidade, né? que ainda acredita que todos os problemas se resolvem na base do milagre. Imagina o que é desenvolver uma teoria realista e materialista, né? Num pa No país do jeitinho, da fé e das crendices. Né? São 30 anos de estudo, são 30 anos de dedicação, é, e eu continuo estudando, escrevendo e publicando, né? Publicando independentemente, porque nenhuma editora também se interessou por aquilo que não é comum e por alguém que não é um ativista, muito menos um influenciador medíocre de geração, da geração mimimi, né? Se eu fosse me preocupar com o que os outros iam pensar, achar ou falar, eu não usaria ter aberto a minha boca, né? Então, se eu fosse como todos, eu teria enterrado os meus sonhos todo o meu conhecimento debaixo do medo da opinião pública, né? O que eu deveria fazer? Me preocupar em ser aceitável? privar as pessoas de terem acesso a essas informações, levar todo o meu conhecimento junto comigo para o túnel, né? Então, cada um de nós tem o poder natural de determinar a sua própria vida. Encontrar a si mesmo, pode soar inicialmente aí como um objetivo egocêntrico, né? Até egoísta... Mas, na verdade, a autodescoberta é um processo altruísta que está na raiz de tudo que nós fazemos em nossas vidas. Né? O medo da opinião dos outros leva ao conformismo e à falta de atitude, à né? indisciplina quando eu me preocupo mais com aquilo que os outros vão falar ou pensar sobre mim, eu perco toda a minha inspiração, eu estou abrindo mão da minha genialidade, estou ignorando a minha inteligência, estou desprezando a minha eu estou entregando a minha felicidade a vontade daqueles que me criticam e me invejam muitas vezes, né? Se eu estou infeliz, se eu estou insatisfeito, entediado com a minha vida, se nada ou quase nada está saindo como eu esperava que fosse. Então, a primeira coisa que eu devo me perguntar é quem está determinando a minha vida, né? Medida que eu envelheço, eu fico mais surpreso ao ver o quanto eu mudei nas coisas né e no meio de toda agitação para chegar em algum lugar né de fazer algo e ser alguém é humilhante quando eu percebo quão pouco eu realmente usei é, de tudo que eu sei se nós compararmos tudo que eu aprendi até agora né e o quanto eu sei então, só isso já basta para me lembrar a todo momento de como eu sou imperfeito, do quanto eu ainda preciso trabalhar para ser o tipo de pessoa que eu desejo ser. Não precisa de ninguém mais fazendo isso para mim. Né? Então, a cada dia eu luto com as incertezas, com a insegurança, com o medo, com a dúvida. Todos nós fazemos isso. E se você for como eu, provavelmente você já enfrentou muitos momentos difíceis e você já se questionou como muitas coisas foram injustas e cruéis para você. Né? Por outro lado, com certeza, também você teve muitas realizações, mas você não pode deixar essas coisas definidas quem você é. Né? Por mais egoísta que pareça, tudo é sobre a sua vida né? e não sobre a vida das outras pessoas. Em algum momento você vai descobrir que você só precisa acreditar mais em si mesmo e seguir adiante. né? Independentemente de qualquer julgamento, se apesar das críticas e das opiniões, se eu ainda estou vivo, se eu sou aquele com quem eu posso contar e com quem eu posso confiar, né? então tudo que você tem na sua vida é o resultado da sua crença em si mesmo e na crença do que é possível realizar, né, todos nós queremos e todos nós precisamos aí, de uma missão, de um objetivo, né, até os ateus, os céticos, precisam de algo querem, e querem algo em que acreditar, né, dê as pessoas alguma coisa em que elas acreditem e elas vão te apoiar, desafia as pessoas a fazerem algo, parte de algo maior do que elas e elas vão te seguir, né, então, aprender a acreditar em mim mesmo foi o que me abriu todas as possibilidades de vida, né, às vezes você pode até achar isso difícil de se fazer, mas a verdade é que nós temos sido condicionados ao longo de nossas vidas a duvidar de nós mesmos, né, nós somos humanos e se somos humanos somos capazes de ter medo e todos conhecemos o medo em algum momento das nossas vidas, né, todos nós experimentamos o medo em algum momento das nossas vidas, mas nós não devemos deixar nos levar por isso, né? Nós temos que nos recondicionar aí o tempo todo para nos livrarmos dos nossos medos, das dúvidas, né? A fim de desenvolvermos a nossa autoestima, de aumentarmos a nossa autoconfiança, né? Então pense em como seria aí a sua vida é, se você já tivesse realizado todos os seus sonhos, né? Não deixe que o medo te pare, né? Não dê... Nada de bom acontece na vida até que você tenha coragem de agir por si mesmo, né? Então esqueça os supostos conselhos amistosos, né? Um antigo ditado, inclusive, que diz é, que se conselho fosse bom, ninguém dava de graça, vendia, né? As pessoas que dão conselhos o tempo todo não estão apenas tentando ser legais, né? Segundo a psicologia, inclusive, é, as pessoas que dão muitos conselhos desejam secretamente alguma coisa. E é claro que nem todo mundo tem um motivo oculto, né? mas a maioria das pessoas prefere fazer o que é do seu interesse, independentemente de um bem comum ou visando a conclusão de uma causa. Né? Então é realmente importante ser capaz de descobrir as circunstâncias em que as pessoas estão nos orientando. Né? Será que elas estão realmente preocupadas com o seu bem-estar ou será que elas estão apenas tentando te controlar ou te limitar? Né? Uma coisa é certa. Dar conselhos e criticar aumenta a sensação de poder de qualquer um, né? principalmente para aqueles que estão interessados em ganhar mais poder, porque mesmo que você não esteja conscientemente decidido a tomar as rédeas sobre os outros, né? dar conselhos e criticar é, nos dá aquela sensação de que nós temos alguma influência sobre a pessoa e isso faz com que eu me sinta mais poderoso. Né? E se só a ideia de ter mais poder já me deixa é, babando, né? é, é bem provável que isso se torne um vício que eu acabe sempre procurando oportunidades para poder dizer aos outros que eles devem fazer, para satisfazer assim cada vez mais a minha necessidade de poder. Né? Então as pessoas dificilmente dizem alguma coisa sem um significado oculto por trás delas. Né? Não é que sejam em... isso, é, façam isso conscientemente, né? nem que seja inconscientemente, é sempre uma verdade oculta por trás de uma brincadeira, de uma palavra né? inofensiva que torna difícil perceber, porque a pessoa que fala, né, normalmente, aí muitas vezes também está fazendo isso inconscientemente, né? não está, não está totalmente ciente dos preconceitos, das inseguranças, e das intenções reais por trás das suas próprias palavras, né? E por mais inocente que pareçam as palavras, nunca são colocadas ao acaso, de uma forma aleatória, né? Então ouça o tom, perceba o ritmo, veja os adjetivos que a pessoa usa o contexto, e o conteúdo das palavras e você terá uma ideia das intenções e do seu verdadeiro significado, mesmo que aparentemente tudo esteja sendo dito então de brincadeira né? Eu costumo dizer que viver é um processo demorado né? e é um aprendizado muito lento e demorado realmente. E a causa de todos os nossos problemas é a mentalidade errada. Né? Hoje eu posso mergulhar dizer que eu fui a causa de todos os meus problemas. Muitas pessoas acreditam ser mais fácil culpar os outros pelos seus próprios problemas, mas quando você entende que você é a causa de sua própria infelicidade, você se torna capaz de entender e resolver qualquer situação. né? Então mudar pensamentos é difícil. Mudar os pensamentos de toda uma vida pode parecer quase impossível. né? Então começar uma nova jornada é realmente muito difícil. E eu sempre digo aos meus pacientes que se eles querem mudar, eles devem estar sempre preparados para iniciar uma nova jornada a qualquer momento das suas vidas. E não importa como, né, seja como palestrante, como escritor, como professor, como conferencista, não importa como, como você tem que expor as suas ideias, você tem que contar a sua história em algum momento da sua vida. né Chega um momento ou um ponto em que você se verá obrigado a mudar, é, a mudar a sua vida hein, né? em algum momento, querendo ou não, você tem que mudar a sua história e construir alguma coisa nova. né Nossa mente é cheia de armadilhas, a mente é cheia de truques, e por mais que os que as emoções, que eu seja racional, né? as emoções sempre terão um grande peso nas minhas decisões, as emoções sempre exercerão uma forte influência nas minhas é, escolhas. Né? E na luta entre a razão e a emoção, os sentimentos sempre vão acabar vencendo. E é isso que nos impede de construir uma nova vida, né? o medo de fracassar e de imaginar, que os outros vão pensar e é que nos impede de lutar por aquilo que você mais ama. É a sua mente que te impede de lutar pelos seus sonhos, que te pune, que te sabota a sua felicidade o tempo todo. né? Toda a sua genialidade, toda a sua inspiração depende das suas intenções. Muito pouco depende da inteligência, da intelectualidade. né? Eu não preciso ser muito esperto, eu não preciso ser muito inteligente para me dar bem na vida. Eu só preciso ter coragem de mudar a minha história. Eu preciso ter coragem de me expor... To Todos os dias, né, para realizar aquilo que eu mais amo, sem duvidar da nobreza das minhas intenções, né? Então, não importa é, o que vão falar ou dizer, né? Faço o que fizer, sempre haverá aqueles que vão te criticar, que vão te cobrar, que vai tentar te desanimar e até te destruir, né? Mas isso não importa para me sentir realizado. Eu não tenho a necessidade que ninguém me aplauda. Você não precisa que ninguém te aplaude, que ninguém te elogie, né? Você não precisa ser o centro das atenções para se sentir recompensado e reconhecido. Ninguém tem essa necessidade, na verdade. Né? Quando eu deixo de lutar para ser aceito como eu sou, na minha essência e plenitude, e eu passo a lutar para ser socialmente aceitável, eu me torno um ser mais miserável dos miseráveis. Né? Quem condiciona a sua felicidade é a vontade de opinião alheia. Né? Quem faz isso é porque lá no fundo, independentemente do seu poder, do seu estado social, da sua riqueza material, essa pessoa se sente a mais miserável dos miseráveis. Né? Não adianta eu ter poder, não adianta eu ter dinheiro, como ou sucesso, se eu não tenho nenhuma proteção emocional, se eu fico ruminando as dores das críticas, condicionando a minha felicidade, a opinião dos outros, né? a minha consciência. Sabe bem quando, se eu estou sendo fiel à minha essência, se eu estou traindo. Né? Nossa consciência sabe quando nós somos e desejamos. É, quando nós estamos seguindo os nossos sonhos e desejos, né? quando os nossos desejos estão sendo ignorados e colocados de lado por outros interesses que não sejam os nossos próprios interesses. Né? Então, sempre que eu me calo, sempre que eu me limito pelas críticas ou pela opinião dos outros, eu estou criando uma dívida impagável comigo mesmo. Né? Estou criando uma dívida insuportável para com a minha consciência. Então... Pense em como seria a sua vida se você já tivesse realizado todos os seus sonhos e não deixe o medo te parar nunca. Né? A pior coisa que você pode fazer emocionalmente é se curvar ao medo. Né? O medo é tão ou pior do que a dor, do que o sofrimento. Então se você está se sentindo desanimado, às vezes tudo que você precisa fazer é só mudar o foco. A esperança é definida no dicionário, né, é literalmente entendida como um sentimento de expectativa e de desejo de que uma coisa específica aconteça ou como motivo para acreditar que algo bom pode acontecer. Né? As crenças pessoais nunca devem ser baseadas naquilo que os outros acham que você deve ser ou se preocupar. Ou se preocupar né? é, nem como o mundo percebe, modela ou padroniza as coisas. Né? Sabe como você encontra o seu propósito de vida, né? Vivendo. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua atenção, pela sua companhia. Fale bem ou fale mal, continue falando de mim, continue acompanhando aqui o canal, porque a qualquer momento eu volto com muito mais novidade para você. Um forte abraço e eu te vejo lá no nosso próximo vídeo. Até lá.